Bem-vindos ao Corbuti! Hoje eu tô aqui mais uma vez na padoca da esquina para fazer um dos desafios mais brutais do canal. Finalmente 6 quilos de comida, comida sólida, é o super strogonoff, é o maior strogonoff do Brasil até a data. Olha isso aqui, cara. Mano, é que, olha o tamanho desse prato, tá gente. Por cima. Tem meio quilo de batata palha, tem 2kg de arroz. É, é o tamanho mais ou menos daquele prato de macarrão, né? esse strogonoff. A gente pesou deu seis quilos de strogonoff. E cara, eu vou dar uma hora aqui para tentar destruir e vai ser muito brutal. Barriga o que até roncou. Isso coloca na esquina. Eu vou deixar no ecard do último vídeo que eu gravei Strogonoff é bom. Strogonoff é bom. Barriga até roncou, hein? Eu já gravei vários vídeos e também tá na descrição. Dá para ver que é de frango, né? As para vocês acharem a loja é aqui em Brasília, beleza? Anunciei lá no Instagram, veio muita gente conferir. Ah, é 1 um, kg, um a menos, né? Um quilo a menos aí de comida do que do outro do, do macarrão lá. Mas ainda assim, mano. Cara, é muita comida. O macarrão vai parece aí, que você tanca beleza? mais fácil, né? Desafio do Strogonoff. 3, 2, 1, valendo! Vai, lá, vai, lá, vai, vai, vai. <risos> Já deixa a água do lado. E batata palha também. Hum, deve dificultar um pouco, não deve? Meu irmão, olha o tamanho desse estrogonofe. Bateia, zona tá ali de, de olho. Pelo vídeo. Na hora que eu busquei ele, eu lembrei que 5kg é algo assustador. 6kg <risos> então... Na hora, só passou pela minha cabeça que eu queria ter me preparado um pouco melhor. Quando eu cheguei com ele, uma galera ali ficou super assustada. Não, mas quem não fica, né? Acho que todo mundo que vê todo mundo que vê ele chegando com esses pratos enormes e tal, o pessoal deve ficar tipo, uau, o que, que é isso? É pra três, quatro pessoas? Não, <risos> pra ele. O pior é que ele não tinha tanto molho quanto eu esperava e a batata palha ainda dificultou muito. É, então a batata palha eu imaginei que é de, de dificultar. Isso porque ela não deixou comer tão rápido. E comer mais devagar é muito desafio porque a saciedade bate antes e aí fica <risos> tudo muito mais difícil. Cinco minutos comendo. E aí como é que não pareceu que eu não comi nada. É Nossa. Assim pra não come nada. Mano. <risos> Mano. Apesar disso tudo, eu só pensei em continuar. Pouco a pouco. Tinha que ter mais molho. Aquela de comer... Mas... Se... Um pouco mais de molho aí, realmente, dá uma, dá uma ajudada, hein? Dá uma ajudada, né? não diminui de jeito nenhum. Cara, eu, eu vi isso no macarrão, mas nesse estrogonofe... Outro grande fator que deixou... Não, esse, esse ra... estrogonofe, quatro pessoas é demais, velho. Na moral, quatro, quatro pessoas ainda assim é demais, velho. O desafio mais difícil era o gosto. Ele era mesmo, do começo até o fim. Quem faz desafio sabe que isso do gosto é realmente complicado... E tudo se resume em força de vontade. Agora, a parte que... é. boa desse desafio é que é uma comida Nossa. de fácil de digestão, pelo menos a maior parte ali, que é o arroz e frango. Cara, eu não sei Esse se eu... Tá sendo Porra, eu tô de viagem um com dó, caralho, velho. Que é 100 é é tá quilos, velho. Aqui, velho é muita coisa, mano. O que é o maior campeonato de comida do mundo. Eu também já gravei vários vídeos com os competidores. Podem esperar uma série de vídeos vindo nas próximas semanas. Olha foi pra isso, cara. Isso já, já passou 20 minutos aí e ele parece estar, tá, sei lá, na metade do prato. Nossa. O pessoal, o pessoal que, era, que tava na plateia já foi embora. Tipo, tinha muita gente ali. O pessoal já. 20 minutos o pessoal já olhou assim e falou: Mano, vambora. Ele, ele geralmente faz durante o dia, ele vai treinar depois, não é? Ó, acabou a água. Nossa senhora, velho. Mano, o estrogonofe demais, cara. 23 minutos aí de luta. Parece que chegou mais gente ali pra, pra ver, né? Inclusive, gente da, da própria padaria. Mas não tem como, você comer tanto assim, você solta, você solta um punzinho, você, você começa a rotar, tipo, mano, é comida demais, cara, não tem como. Não tem, não tem como você aguentar. É, eu, que nem eu tava falando do outro vídeo lá. A velha que... As, a, velha. a senhora que chegou ficou assim do lado, mó um zoião aqui, tipo... Tipo, meu filho, você vai comer tudo isso? Se ela chegasse numa hora ruim ali... É, ia, sair, ia sair com o nariz estragado <risos> nossa 29 minutos 29 minutos e tem tudo aquilo ali ainda já deve estar tá frio Bom, já foi meia hora ainda falta um tantinho então vamos lá Mano, ele tá, ele tá com uma cara, tipo, não aguento mais. Sabe, sabe aquela cara, tipo... Eu não quero mais, por favor. Ele tá muito com a cara dessa, velho. 30 minutos aí, velho. 30 minutos, olha o tanto que ainda tem. Cara, você é louco. Isso, isso que tem aí, nesse, prato, nesse exato momento, agora... Talvez fosse o que eu colocaria no meu. Talvez. <risos> Tô com fome, vou comer, pá. Isso, isso que tem agora tipo, e, ainda, e ainda assim Ainda assim acho muito tá ligado? Ainda, ainda assim talvez Talvez não comeria tudo Você acha que ainda assim não aguentaria? Cara, é, é muita coisa É muita coisa Bom, eu vou ficando por aqui Eu vou deixar esse restinho do vídeo aí pra vocês conferirem Como foi o final desse desafio porque eu tenho certeza que esse foi um dos desafios mais difíceis do canal. Eu realmente Nossa. me esforcei o máximo possível. Dá pra Porque ver, as é... vezes da testa subindo ali. espero vocês na próxima. Valeu. 37 minutos ali. 38 agora. Lutando. A cara de, de... Cansado. Né? Nossa, imagina... Que isso, tá maluco, cara? Esse cara é um monstro, velho. Esse cara é um monstro. Olha... Essa colher é o tamanho normal? <risos> acho que é, né? tamanho é normal, né? Não, não, não. Esse, esse prato inteiro que ele comeu... Né? Acho que dá, dá pra umas... Cara... A gente falou o quê? Quatro pessoas no começo do vídeo? Não dá pra mais, não dá não, velho? Porque esse finalzinho aí... Não sei, velho. Não sei. Pelo, pelo, pelo finalzinho, olha assim e fala, mano... Dá pra mim. Ali, ali eu tanco, mas... Juntando tudo, acho que dá mais de quatro pessoas aí, velho. Umas seis cabeças, vocês acham? Um desse? Nem fodendo, gordo, nem fodendo. Você não comeria um desse? Nem fodendo, gordo. Não comeria, não comeria. Eu sei, eu sei que você é parrudo, que você come pra caralho, mas... Não comeria, velho. 46 minutos comendo. Mano, não comeria, velho. Não comeria. <risos> Seis cabeças, ou <não>, gordo. <risos> o gordo come bem, velho. Gordo come bem. Você lança, cê lança uma, uma pizza inteira sozinho, gordo? Eu, eu lançava, velho, eu lançava. Hoje em dia, se eu lançar uns... Uns seis pedaços assim, acho que é, que é bastante, velho. Eu, geralmente eu como quatro e fico na moral, né? Eu, eu ainda aguento mais, mas eu como quatro e fico na moral. Sei que aguento sei que, aguente, que um pouco mais, né? Mas... Agora... Sei não, velho. Sei, velho. Hum... De 8, você come 5? Olha o sofrimento. 53 minutos. Será é muito chegado esse estrogonofe? É. Eu curto, eu curto. Trogonoff de frango, eu curto. Acho da hora. Gostoso pra caralho. Mas... Disso, isso tudo aí, não, velho. Isso tudo, isso tudo, isso... Mano, aqu aquela parte assim que eu falei que, que tancava... Ainda, ainda é muita coisa. Por mais que tancasse, ainda é muita coisa, cara. Ainda, ainda é muita, muita coisa. É tipo, comer e falar, mano, morri. Não aguento mais, tá ligado? Não... Chama o guindaste que eu tô... Travei. Falta tão pouco. Ele não vai tancar? Tem 53 minutos, velho. 53 minutos Acabou a playlist dele Acabou a playlist E o pessoal ali animando Tipo, vai, vai, vai, vai, vai. <risos> Tipo, mano <risos> A tristeza, cara A tristeza, mano, é muito... É... Nossa Que isso, chat isso é... Aí, é... Aí é foda, mano. É foda, é foda. A boca deve estar tá cansada de mastigar. Tá alto, não tá? Cara, 59 minutos, chat. 59 minutos. 59 minutos. 59 minutos e 55 segundos. Caralho. Esse foi foda. Viu? Esse foi o maior estrogonofe do Brasil, feito pela Padoca da Esquina. Tá na descrição do vídeo as informações da Padoca, queria agradecer muito. E é isso aí, galera. Esse foi talvez o desafio mais brutal do canal. Agradeço a presença de todo mundo e o apoio. Que luta, hein? Não conhece, não, que luta, em que chat? Aí, que luta. Aí. Segue lá no Instagram e valeu.